Amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos conhecer os 10 maiores artilheiros de seleções de todos os tempos. Por isso deixe já o seu like e se inscreva no canal para nos ajudar. Número 10, é o goleador polonês Robert Lewandowski com 76 gols em 134 jogos. Lewandowski vive uma fase que ninguém consegue quebrar. Além de levar o Bayer a todos os títulos possíveis e quebrar recordes com seus gols, o artilheiro da Polônia também ficou entre os 20 maiores artilheiros da seleção nacional de todos os tempos, com 76 golos em 134 jogos. Leva, o principal jogador de seu país, está tentando levar a Polônia à glória do campeonato mundial. Número 9 é o rei Pelé, com 77 golos em 92 jogos considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Pelé marcou 77 gols em 91 jogos com a seleção brasileira, disputou quatro copas do mundo e conquistou três e ainda é o artilheiro da seleção. Número 8 é o ex-internacional iraquiano Hussein Saed, com 78 gols em 137 jogos. Hussein Saed é o maior artilheiro de todos os tempos do Iraque com 78 gols e conseguiu esse feito em 137 jogos pelo seu país. Saed passou toda a sua carreira no Alta Laba e disputou a Copa do Mundo de 1986 e 3 Jogos Olímpicos, 1980, 1984 e 1988. Número 7 é o malogrado atacante zambiano Godfrey Chitalu com 79 gols em 111 jogos Godfrey Chitalu é o melhor jogador africano. De todos os tempos, 79 gols em 111 jogos pela Zâmbia. A estrela do Cabview Warriors começou a treinar depois de pendurar as chuteiras, mas teve um fim trágico com o resto da equipe no acidente aéreo da Zâmbia em 1993. Número 6 – Sunil Shetri Sunil Shetri é o maior artilheiro da seleção indiana de futebol, com 80 golos em 125 jogos Sunil Shetri é um atacante que joga pelo Bengaluru e pela seleção indiana, aos 37 anos. O jogador acertou 80 golos com uma média de 0,6 em 125 partidas pela seleção nacional e continua sendo o maior artilheiro da Índia. Número 5 Ali Mabicolti Ali Mabicolti é o maior homem gols dos Emirados Árabes Unidos, com 80 gols em 102 jogos aos 31 anos, Ali Mabicolti atualmente. Joga pelo Al Jazeera e pela seleção dos Emirados Árabes Unidos onde é o maior artilheiro de todos os tempos. Além disso, o avançado já marcou 80 golos pela sua seleção, uma média de 0,77 golos por jogo. Número 4 Ferenc Puskas Ferenc Puskas é a lenda húngara que anotou 84 gols em 85 jogos, o craque do Real Madrid, Ferenc Puskas foi um dos mágicos da Hungria na década de 1950, e suas façanhas pelo seu país lhe garantiram o status de ícone em Budapeste e em todo o mundo. Puskas marcou 84 gols em 85 partidas pela Hungria e depois jogou pela Espanha no início dos anos 1960. No entanto, ele não se adaptou e não marcou em 4 jogos em La Roja. Lionel Messi Número 13 é o astro argentino Lionel Messi. Com 91 gols em 165 jogos. Tendo enfim conquistado seu grande título pela seleção argentina, a Copa América 2021, Messi continua se firmando como a referência da seleção Celeste. Em 2016, superou Gabriel Batistuta e se tornou o artilheiro da seleção hermana. E números prometem crescer nos próximos anos. São 91 golos para a La Lapulga, disputando sua segunda Copa do Mundo com a Argentina. Além disso, superou a marca oficial de Pelé de 77 golos e agora é o único artilheiro da história da seleção sul-americana. Ali Daei Irã. Número 2 ao é goleador iraniano Ali Daei. Com 109 gols em um 8 jogos, o recorde de mais gols pela seleção é de Ali Daei, que marcou 109. Golos em 149 partidas pelo Irã entre 1993 e 2006. O atacante fez sua carreira no Bayern de Munique e fez muito sucesso no cenário internacional. Cristiano Ronaldo Número 1 um é o gajo Cristiano Ronaldo, com 117 golos em 189 jogos. Sem dúvida um dos melhores jogadores da sua geração e de todos os tempos. Cristiano Ronaldo bateu recorde após recorde ao longo da carreira e é o melhor marcador de sempre de Portugal com 117 golos. E de qualquer escolha. Como se não bastasse, CR7 ultrapassou Michel Platini e se tornou o artilheiro da história da Eurocopa com 14 golos. O craque do Manchester United igualou esse recordista com 109 gols em 178 jogos e está se aproximando rapidamente de uma nova marca de 117 gols pela seleção, e a marca pode aumentar ainda mais com o decorrer da carreira do camisa 7 da seleção da esquina. E aí, faltou alguém nesta lista? Deixe aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.